Faltam poucos dias para você olhar novamente pelo buraco da fechadura. A nova casa vem aí. É pessoal, e depois de 20 anos da estreia da Casa dos Artistas no SBT, Silvio Santos finalmente vai tirar o dinheiro do baú para investir no novo reality show de confinamento com famosos. É pessoal, eu, Bruna Sica, vou revelar todas as novidades. Então, ó, se inscreva no canal e vem conferir tudo isso e muito mais agora! Oh, e a participação do Thiago Abravanel no BBB22 motivou mais ainda Silvio Santos a trazer de volta um reality show de confinamento no SBT Pra quem não se lembra, o SBT foi a primeira emissora brasileira a produzir, a ter um reality show de confinamento entre famosos A inesquecível Casa dos Artistas a emissora dessa vez busca um novo reality para terem a sua programação. E para quem não sabe, no final de setembro de 2021, surgiu aí nas redes sociais e foi confirmado né, que o SBT foi atrás do INPE. Para quem não sabe o que é o INPE, é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual para renovar o registro. Casa dos Artistas Mostrando mais evidências aí Que a emissora pretende sim Trazer de volta a ter um reality show Dessa busca aí Para esse novo reality show Foi lá na Argentina Com nossos amigos, os irmãos aí, né? O Canal 13 lá da Argentina Vai produzir pela primeira vez Um novo reality show Que se chama É o Hotel dos Famosos Traduzindo aqui para o espanhol Do espanhol RBD, né? O Hotel dos Famosos que vai ter esse novo reality show. Esse reality vai trazer algumas novidades, sim, com total 100% de participação de famosos, né? O reality vai ser dividido com dois grupos. Um grupo que é, ou melhor, né, os hóspedes, e os outros são os funcionários. Esse reality pretende aí lá na Argentina a ser exibido com 100 episódios, 100 dias dando aquela espiadinha lá no Hotel dos Famosos. E essas informações são confirmadas né, pela rádio Mitri lá da Argentina. Então é desse modo aí que vai ter essa competição de famosos. Silvio Santos! nada bobo, né? já está de olho nesse reality e pretende sim trazer para o SBT. Ninguém sabe, ainda dar um certo, né, segundo informações de bastidores, se o reality vai voltar a ser chamado de Casas dos Artistas ou vai ser o Hotel dos Famosos. Então o registro, como eu já falei agora há pouco, de Casas dos Artistas já está mais que renovado. Então dá mais indícios que vai ser este nome. Mas eu acho que para renovar mesmo, eu acho que podia ser o Hotel dos Famosos. Eu gosto desse nome e você gosta. É, Pessoal, muitas atrações aí, muitas novidades podem sim surgir lá no SBT. E dentre as possibilidades de quem vai comandar o Hotel dos Famosos, a Casa dos Artistas 2022, Nada mais, nada menos que Otaviano Costa. Sim, isso já está mais que confirmado que ele é o um novo contratado do SBT e ele fez questão de nas redes sociais mostrar esse sentimento que ele está de voltar a trabalhar no SBT, que foi a primeira casa onde ele pôde entrar aí no mundo aí, profissional da televisão. Olha aí o que Otaviano Costa falou. Ah, agora é minha vez, né? Tô dando uma de mioma aqui, mas é de verdade também eu estou muito feliz, acabei de ver uma mensagem do Celso Portioli lá no meu Instagram, e o Celso, um grande cara, um grande ser humano, e um grande comunicador que vem dessa casa, que eu estou tendo o prazer de voltar a trabalhar, uma casa que é uma casa de comunicadores, que graças a Deus é assim que eu me considero também, ser comunicadores populares, que falam com a turma toda, que falam com a família, que bagunçam, que são entertainers, que caem no chão, que cantam, que brincam, que falam de maneira popular, e eu estou muito feliz de ir para casa, que fala muito ao meu DNA como comunicador, e a repercussão está ótima, estou muito feliz também, como está batendo no, em tudo, em todos, em vocês aí, vou trabalhar, na televisão do Silvio Santos como comunicador, já trabalhei, meu primeiro emprego em televisão foi no SBT, foi em 1990, 91. trabalhei na escolinha do Golias, com Carlos Alberto, Ronaldo Golias, com Belo e aquela trupe maravilhosa. É, pessoal, nessa volta do Taviano Costa, ele aí já está gravando a nova temporada do reality Mestres da Sabotagem, que a primeira aí teve a apresentação do Sérgio Maroni. Mas dessa vez vai ter algumas informações, algumas novidades a mais para esse reality. Para o reality aí, né, Hotel dos Famosos, as, esse segredo está guardado às sete chaves, lógico, a gente já desvendou aqui porque as, as informações de bastidores acabam chegando né, para todo mundo aí nas redes sociais e por aí vai. Então o Hotel dos Famosos promete sim ser uma das novidades da programação do SBT para 2022. Todo mundo sabe que a emissora está sim precisando de uma novidade e eu acho que ia ser bem bacana né, resgatar aquilo, aquele sucesso todo que foi com a Casa dos Artistas lá em 2001, para agora de 2022 que com certeza vai trazer vai movimentar assim essa novidade mas a estreia do é o hotel dos famosos lá na Argentina vai ser agora em 2022 e Silvio Santos já pediu para vários aí dos seus diretores a ficar de olho de como esse formato vai estar tá, como ele vai ser recebido porque lá na Argentina sim tem a versão do Big Brother né então ele vai ter esse comparativo essa competição aí para ver se não vai ter nenhum processo judicial para quem não se lembra né a casa dos artistas foi acusada de imitar de plágio né para o Big Brother Brasil então por isso que o SBD parou de produzir esse formato aqui no Brasil então, o Steve Santos está atento para que ele não quer ir ser envolvido em um novo processo judicial para investir, e depois parar, ser interrompido e não poder ser mais exibido ou reais. Então, todo mundo nas expectativas abriu desse novo reality que pode ser produzido no SBT eu confesso que eu vou gostar muito de ver o Otaviano Costa na emissora eu acho que ele é de um talento super bacana um profissional que a gente gosta mesmo de acompanhar e tem tudo, tudo para apresentar um reality show Olha, vai ser uma aposta boa e eu tenho certeza que nós aqui gostamos de assistir vários reality. Casos artista, BBB, A Fazenda, Power Cup e por aí vai. Vamos sim ficar de olho nesse novo formato que o SBT pode comprar sim. Então é isso pessoal, essa novidade, todo mundo de olho e mais novidades que surgirem ao longo desse novo reality. O Hotel dos Famosos no SBT, eu volto aqui no canal e atualizo Todo mundo. E para você não perder nada, se inscreva no canal e ative as notificações, combinado? Um beijo e até o próximo vídeo.